É um turno de, no sábado de manhã. O turno... É 14 de agosto? 14 de agosto. 18 de agosto. Pergunta, vai ser no sábado, vai ser em São Paulo? Vai ser, no, vai ser em São Paulo, né? Vai ser em São Paulo, 18 de... novo. <risos> Fala, galerinha do Mundo do Steel Frame. Tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso. Passando por aqui com a nossa super convidada. Hum. Já tá virando nossa carteirinha carimbada aqui, mas é sempre um prazer receber ela. Para poder pegar o conhecimento. Um pouquinho, né? Do que essa mulher super inteligente sabe. E já estudou. Conta para mim, Débora, o que, que você já estudou, assim, ao longo <risos> da sua vida de interessante? Bom, Dá umas pitadas aí. Em 1980. Te... <risos> Não, mas desde a fase da, da faculdade, né, ela foi monitora de acústica. Ah, você na foi na monitora de acústica eu... na faculdade? Foi então, assim que você começou? Eu me encantei, eu fiz a disciplina e eu me encantei. Pra, assim, com a questão, a relação dos materiais, eu queria entender por que, que esse material reage de uma forma ao som. E não, e eu achei aquilo muito técnico, assim. Cálculo, eu gosto muito de cálculo, né? Então uh -huh. dentro da faculdade, aí foi quando surgiu o estágio na áudio, eu entrei como estagiária. Uh -huh. E aí a divisão já Cusca... Ah, você foi o primeiro estagiário na foi, áudio. Foi, a Desenja... Eu achei que a áudio era sua, sempre foi sua. Hoje, não, já é minha. Não, não, há 25 anos a, a, a empresa foi fundada com, só com a divisão de áudio. Ah. E aí, a divisão de acústica entrou depois para dar o um suporte, porque hum. todas as grandes empresas de áudio é, nos Estados Unidos, mesmo, eu só fez o um curso lá, e, e todas as empresas de áudio tinham a divisão de acústica para dar. Suporte. Hum, não adianta, entendi. como eu sempre falo, né? O som não vai ser bom nunca se a acústica não tá da, adequada, então uhum. você tem que preparar o espaço. E aí foi assim que começou, sendo que a divisão de acústica cresceu muito, muito, e eu aí entendi. tomou uma dimensão bem maior. Foi quando eu entrei no cargo societário e. De uns 10 anos, mais ou menos. Uhum. Quando você me conheceu, eu realmente já era sócia. É. Já... Mas não sou a fundadora da empresa, a fundadora é Neto, José Neto, que é meu sócio. Uhum. E aí, nesse Nesse, aspecto, nesse seu crescimento, assim, é... o que você foi estudando? Assim? Eu achava a acústica, assim, que relacionava também a arte, né? E porque prepara o ambiente para aquele uso, então... Era a área da arquitetura que iria projetar teatros, estúdios, uhum. de concerto e aí preparar é um respeito à arte, porque você garante que todo mundo ouve ah, é o que bonito. eu está falando na verdade eu confesso que eu me muito pra essa área expressário imaginar que é projetar teatro na minha vida toda <risos> mas hoje no Brasil não é tão fácil projetar teatro é, e a gente faz alguns temos bastante experiência em teatros mas o universo é uma dimensão tão o grande quando você começou a falar vou projetar teatro é, e até na áudio quando eu entrei como estagiário tinha alguns teatros desenvolvidos uhum. e atualmente os segmentos que mais crescem no Brasil realmente a acústica de é, ambientes hospitalares escolares é, igrejas e escritórios. Ah, São as geral. áreas que mais crescem dentro do universo da acústica. Falando de escritório, hum. eu toda hora escuto, né? Eu falo, aqui no escritório a gente tem tá tratamento acústico, a gente está numa sala que é acusticamente ambientada. Uhum. É uma gambiarra doida que eu fiz, hein, Débora? Não vai brigar uhum. comigo, não, que é sobra de obra. Aqui a gente não joga nada fora, o pessoal sabe disso. Uhum. Mas conta pra mim, por que, que é importante um escritório ter um condicionamento acústico, porque eu escuto muitas pessoas ah, não, mas é para escritório de gente que tem dinheiro. Isso é escritório de advogado, escritório de pessoal que trabalha com bolsa de valores, eu não tenho dinheiro para por isso. Uhum. Você acha, como é que a gente pode debater isso? Uhum. Nós que somos pessoas que trabalhamos com arquitetura, trabalhamos com construção, entendemos de construção a seco, sabemos todas as vantagens, mas quando a gente escuta isso. Não, acústica é vaidade. É, ou a como... acústico é caro, né? Ou a acústico é caro. Caro é o desconhecimento. Caro é corrigir depois. Caro é você conviver em um ambiente insalubre e você errar muito, você repetir várias vezes, você fazer um trabalho é, não na sua melhor performance e aí você não ser a empresa de alguma forma. E é isso que acontece nos escritórios. É, exatamente. O desconforto acústico está diretamente relacionado a níveis de estresse e níveis de concentração. Então, as Automaticamente pessoas, produtividade né? reduzem menos. O é, principal resultado é com relação ao nível de produtividade. As pessoas quando erram mais, claro, ou levam mais tempo para fazer aquela atividade. Uhum. Isso que eu estou falando, a gente tudo baseado em dados científicos, em pesquisas científicas. Não é nada machismo, temos esse tema de acústica de ambientes corporativos. É um tema muito vasto, tema de pesquisa no mundo todo, assim, uhum. muito. Não, que todo realmente, mundo quer fazer o dinheiro render mais. É, as pessoas exatamente consomem, elas produzem mais... Então, mesmo se você trabalha num ambiente que tem conforto acústico, eu trabalho um uhum. ambiente que tem desconforto acústico, eu vou levar três horas para fazer, você vai levar uma hora para fazer porque você está no ambiente adequado. Entendi. E foi feita uma pesquisa que pegou as mesmas pessoas que eu poderia dizer: não, mas Helena é mais produtiva do que Débora, então uhum. trocou. Helena passou a trabalhar agora no lugar que não tinha conforto, Débora foi trabalhar no lugar que tinha conforto. Uhum. Débora passou a fazer em uma hora, a Helena passou a fazer em três horas. Nossa, que interessante. É uma pessoa bem interessante. Tem muito estudo sobre isso, comprovando de que realmente o ambiente Que está interferindo na sua capacidade de produzir mais e com Entendi. maior qualidade. Além de impactar saúde, que é uma coisa muito importante. Porque impacta é, influencia nos níveis de estresse, de ansiedade e de depressão. Além uhum. de problemas cardíacos e gástricos. Nossa, eu tô impressionada, ah, isso. É aí você acha que as pessoas ficam doentes faltam trabalho, falta o trabalho e não relaciona tudo isso é custo para a empresa né tudo isso é custo O grande perigo da poluição sonora e é considerada uma das mais perigosas de todas eu não tô falando de indústria eu tô falando de escritório porque indústria a já sabe que são ruídos muito altos é, é toda uma preocupação. já dão aqueles protetores auriculares tem, tem toda todo um a cuidado da né? saúde ocupacional uhum. então é, nos escritórios é porque a, a gente se acostuma a gente acha normal uhum. Mas só que o sistema nervoso ele nunca se acostuma Então sempre você vai ter uma carga De energia sendo gasta De forma desnecessária Para uhum. que você consiga se concentrar Em um ambiente que não está adequado Entendi. E é isso que vai se acumulando Não é de um dia para o outro Hoje você trabalhou uma semana Ah, estou com gastrite porque trabalhei uma semana Não é de um dia para outro Mas isso vai se uhum. acumulando Caramba. E quando você percebe, seis meses, um ano Você tem problemas gástricos, cardíacos E você esqueceu de relacionar quem sofre muito, quem trabalha em ambientes que usam muito telefone o tempo todo, áreas comerciais... Oh, a área comercial, é, sei lá, telemarketing... Telemar o, o, os telemarketing, eles sofrem... Financeiro, que faz cobrança, cobrança, o pessoal financeiro vive no telefone. Tem muitas estratégias, viu? Uhum. Muitas. Essa parte de, de escritório é muito rica essa área, porque você assim, tem estratégia de barreira acústica é que isso você que eu protege. É. Eu, eu conheço clientes que realmente valorizam. Mas aí, você sabe o que eles falam? Ah, vamos pôr então aquele for removível, que é acústico, aquele mineral, Isso. e eles aí acham que vão resolver todo o problema deles. Pois é. é o for até porque for de mineral, tem os mais absorventes, os menos absorventes, Sim. tem os que absorvem a frequência Não, mas é sempre assim, humana. eles escolhem pelo tamanho do furo, é engraçado, né? É. Ah, não, eu gostei desse furinho. eu falo, não, é desempio acústico, não é estética. É. Inclusive, tem que ver a absorção da frequência da voz humana. Uhum. você pode ter um tipo de furo que absorve mais baixa frequência. Não é. Ninguém tá tocando bateria dentro do escritório. <risos> então você tem que escolher o material apropriado aquele uso, aquela função. Uhum. então Mas não é só colocar... Material, aliás, tem que ter bastante cuidado em colocar material absorvente no escritório, sabia? Ah, é? Muito cuidado, porque... Tem uma relação muito grande entre é, inteligibilidade, que é a compreensão da fala, e a privacidade. Uhum. Se você tem muito material absorvente, por exemplo, vamos colocar um forro com uma alta performance em termos de absorção acústica, revestir as paredes, não teve um projeto, ninguém calculou, a pessoa uhum. comprou e colocou. Eu vou ter inteligibilidade sim, porque se eu precisar conversar com você, como a gente está conversando muito bem aqui, você uhum. entende o que eu estou falando. Em compensação, a pessoa que tá lá, a 4 metros de distância, e eu falo no baixinho, a pessoa vai ouvir o que eu tô falando, e né? atrapalha o trabalho dela. Entendi. Porque você reduziu privacidade. Nossa. Ah, isso, é, isso é um pouco É diferente. Tem que ter um burburinho, tem que ter um mascaramento. O não pode ficar muito silencioso. Entendi. Mas é um mascaramento no nível que seja saudável. E é isso que é calculado. E tudo isso você é define no projeto. Tudo é muito calculado. É barreira, acústica, dependendo de onde é uma atividade que precisa de... Falar o tempo todo, então não adianta que, por mais não tem solução, você tá do meu lado, tem que uhum. ter uma separação. Eu entendi. E tem elementos lindos. Quem quiser me seguir no Instagram, é meu Instagram ah, de, é, é de inspiração, e tem um monte de coisa lá, de dicas. É o professor desse curso de acústica de ambientes corporativos, que é Felipe Pain, ele é bem especialista na sala de escritório. Ah, é, a Débora, até, né? Ela tá com um curso muito bacana sobre acústica para ambientes corporativos, escritórios. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é dono de um escritório, vai lá fazer esse curso, porque você não sai super especialista, mas você consegue entender muito, muito bem a importância. Olha, esse escritório é um dos cursos que mais você consegue diretamente já aplicar no seu projeto. Você já consegue sair aplicando? Já, com certeza. De, assim. Você tem uma pele de vidro, você tem um parede que separa duas salas E como é que vai ser o isolamento? Você vai falar nessa sala e você está ouvindo na outra sala? Como é que você veda encontrando então, uma pele de vidro? Então eu curso várias dicas práticas Dicas mesmo, esse escritório Porque são muitas dicas E, e tem que entender é, Que realmente quando pensado na fase de projeto Tudo fica muito mais econômico as soluções, elas são simples, mas elas são técnicas. Não é tapar um buraco, é você achar... Aí o pessoal, ah, o sol tá passando pela porta, você acha que o problema é a porta, você coloca uma porta acústica, mas aí tá passando pelo sistema de duto do ar-condicionado. <risos> Se é o um sistema dutado, o ar vai, a voz não vai também? É verdade. Teve um arquiteto no escritório que a gente fez, antes da gente entrar, ele sugeriu pro cliente que a gente tava com problema de privacidade na sala de reunião, que tu falava na sala, ouvia nas outras uhum. salas, problema sério. E aí o arquiteto... É, de forma muito, com a maior das boas vontades, mas com falta de humildade de assumir que ele não, não tinha sabia, né? como especificar. Ele conhecia, porque forro acústico, qualquer um tem acesso a conhecer. Não, mas não, é isso que eu não pensei pensei é, que, é. que eles escolhem pelo furinho, né? Ele escolheu, sugeriu a cliente mudar o forro de gesso liso para o forro de gesso perfurado. Porque é acústico, aí piorou. Porque o sonho estava passando por cima. Ah, é, passa. Pela forro, falta é. do septo. É. Então a parede que morre até forro é outro problema A gente vai dar várias dicas, selagem nervurada E aí, como é que vocês isola Tem muitos cuidados interessantes assim Ah, que legal! Esse curso é bem prático É um curso bem prático mesmo É, esse é Vai, ser em, vai ser em São Paulo Vai ser em São Paulo hum. Vai sim, 18 de agosto Que é tá. um sábado de, manhã, de é, manhã É um turno de 4 horas Vocês vão sair assim Então é intensivão então, pra, pra você terminar, sair preparado dizer. Esse curso eu tivemos acho que umas seis turmas desse curso Porque é além mesmo? das turmas padrões, tivemos turmas extras Caramba, que legal Contratadas, turmas toma fechada. E o legal tipo... é vocês receberem também, não um só a mas o um empresário pra ele é, valorizar entender isso, e entender né? e também quem instala. É muito legal porque tem a troca de paração. O aplicador de, a, a de dos materiais é. pra ele conseguir até vender mais material, exatamente. né? Exatamente. É um curso que... E é até é vender certo, bem. né? É, exatamente. Saber falar corretamente. Saber falar corretamente. Saber falar porque a de isola mais pra uma situação e pra outra. Nível de privacidade. É muito interessante. É, é, problemas é, relacionados. Tem muitas coisas bem atuais também, uhum. Que, por exemplo, alguns escritórios estão começando a ter um ambiente próprio para falar no telefone. Ah, é? Que são cabines. Ih, que legal. Essa cabine pode ser aberta, não precisa ser fechada. Uhum. E aí, aquele colega que fala alto e não controla e atrapalha você, ah, na verdade. tem, né? Você vai lá, então, repare que isso tem que ser pensado no projeto. A gente já custa não pode chegar depois, ah, enfim, é uma cabine aqui, vai ter uma cabine aqui, não tem nem <risos> lugar pra estar cabine. É. Você tem que ser pensado tudo isso no projeto. São várias estratégias interessantes, conceitos bem modernos, bem contemporâneos. Ai, que legal. Tá. Débora, obrigada. Ai, que legal, super um prazer. Então, gente, se vocês curtiram essas dicas, fala sério, você imaginava que o escritório fosse ser tão importante assim? Que ia fazer tanta diferença, né? Na sua produtividade, pra você que é dono de uma empresa. Você se preocupa com a, qual é a acústica, com o ambiente do seu escritório? Será que seus funcionários estão produzindo tudo que poderiam? Ou eles podiam estar fazendo um pouco mais? Pensa nisso, eu acho que isso é importante. Fica uma dica pra você. Então, galerinha, beijos pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Não deixem de deixar seus comentários, suas curtidas. Todos os dados pro curso da Débora, que vai ter em São Paulo, não se esqueça, vai estar aqui embaixo. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, abraço.